Olá, meu nome é Davi e esse é o Diário de um TDAH. Hoje eu queria falar um pouco sobre a impossibilidade e como ela afeta a vida financeira de quem tem TDA. É, o que ocorre é que, devido à impulsividade é mais difícil para a gente é, controlar nossos gastos. Já é difícil para muita gente, Jesus têm dificuldade em equilibrar contas e consumo, mas como a gente é impossível a gente acaba gastando com coisas que normalmente não gastaria. É, no meu caso, eu gasto com comida muitas vezes. Eu não sou o único. Outros TDAs já falaram que gastam com isso. Eu acredito que é porque a comida é uma recompensa bem imediata. Né? Você come e sentiu a sensação que você comeu e acabou. É bem rápido. É... E, bom, eu não vou me aprofundar na verdade no que isso afeta. Afeta a minha vida, com certeza. Eu... Estou tentando controlar ainda, tá, a gente está é, tentando descobrir meios. Eu vou dar uns conselhos rápidos, assim, se você tiver alguém morando com você, ou outra pessoa, que seja capaz de te ajudar a gerir sua conta, isso eu falando para quem tem TDAH no caso, prefira deixar uma pessoa te monitorando, alguém ficando com uma parte da, do gasto, impedindo que você gaste, a pessoa simplesmente não deixa, mas... Caso você não tenha essa opção, no meu caso, como eu falei, a Liane, minha esposa, também tem TDAH, e aí a gente fica numa situação complicada. A gente não tem alguém que não seja possível aqui em casa, e isso dificulta muitas coisas. Então, o que eu fiz? Eu estou começando a tentar aplicar. Eu criei um sistema, uh, financeiro, tá? um sistema financeiro, um método financeiro, eu vou deixar um link aqui abaixo com uma... Uma planilha que eu criei com umas bases dele, mas futuramente eu vou fazer um aplicativo para celular. E eu criei baseado nos meus problemas, então eu acredito que outros TDAHs possam se beneficiar dele. Eu vou fazer também um vídeo ensinando a usar essa tabela, é, e também vou deixar aqui embaixo e vou deixar logicamente no canal. Mas a base dele é a seguinte: primeira questão é que eu desassociei toda a questão de tempo. Não importa muito quando entra um dinheiro pra você ou quando sai um dinheiro. Porque a gente não tem noção de tempo. Eu percebi isso na verdade. Eu não vejo muito tipo o dinheiro que entrou em janeiro, ou o dinheiro que tem pra gastar em janeiro. Eu tento acreditar que eu vejo isso, mas eu não vejo. A gente não pensa tipo, esse dinheiro é pra janeiro. A gente pensa esse dinheiro que a gente tem. E já que é assim, não existe não existe realmente, oficialmente, dentro desse sistema, a importância de, de, de mensalidade. O que existe é dinheiro que entra, existem os custos, que é o que você tem que gastar, por exemplo, as suas contas, as compras básicas do mercado e tudo aquilo que você é obrigado a gastar. Você não tem escolha, você não pode pensar se vai gastar ou não. E aí entra o dinheiro que sobra. Esse dinheiro que sobra, eu queria uma segunda parte que a gente não tem muito bem, que é saber separar prioridades. Então, basicamente, você escolhe uma porcentagem para cada prioridade, por exemplo, coisas para você mesmo, seus objetivos, emergência, coloca uma porcentagem. O sistema automaticamente vai pegar o dinheiro que sobra e distribui nessa porcentagem. Então, toda vez que entra mais dinheiro, você ganha mais para essas coisas, e se surgir um custo imprevisto, você diminui, é flexível. Eu vou deixar, como disse, direitinho uma explicação aqui, mas basicamente é isso. A gente tem essa dificuldade toda de manejar dinheiro e eu estou tentando descobrir meios de fazer isso quando não tenho mais outra forma. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar se vocês gostaram, comentar sua opinião aqui embaixo, contar histórias suas, se vocês quiserem, e se inscrever. Caso vocês queiram continuar vendo o mundo pelos olhos de um TDAH. Obrigado.